Bom, depois de muitas horas de estrada muito calor cá estamos nós para falarmos do monster block evolution um bloco que você vai adorar conhecer e eu vou mostrar para vocês como é que se monta uma paredinha nesse vídeo que você está vendo agora aí não deu muito certo a gravação como você consegue perceber então o que eu vou fazer eu vou montar uma paredinha nova com o um monster block do gesso certo que ele tem 14 centímetros de largura por 20 centímetros de altura e 39 centímetros de comprimento, porque esse aqui de 39 ele é usado para fazer amarração, igual eu vou mostrar para vocês no vídeo, certo? Você pode ver que é um bloco leve, chega até a ser mais leve do que um bloco de concreto. Pesa aí em torno de 10 kg e 300 gramas cada um, ou até menos às vezes dependendo da granulação do gesso, ok? Então vamos lá para montagem na parede, pessoal vamos montar a nossa parede de gesso super rápido simples e eficaz você vai ver que o negócio é realmente muito bom você que é mulher inclusive pode você mesma junto com a sua mãe com a sua tia montar a sua própria casa e realizar o sonho da sua vida bom para a gente começar a fazer a nossa parede bem amarrada bem colada bem estruturada diferente da alvenaria comum que depois que você colocou a massa e o bloco, você vai ter que chapiscar e depois você vai ter que rebocar, passar régua, massa corrida, etc. Não. Diferente do nosso método, que é super veloz. Porque basta eu fazer isso. Encostei um bloco de 39 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura e por 20 centímetros de altura na parede. Por que esse bloco é de 39 centímetros? porque ele é sempre usado para fazer a amarração da parede. E isso é muito importante. Do lado dele, eu venho com um bloco de 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de altura e 14 centímetros de largura, com encaixe macho-fêmea. E simplesmente coloco a cola e encaixo um bloco no outro. Olha que legal! Para fazer o canto da parede, eu só coloco um outro bloco, de 50 centímetros também de comprimento, passo a cola e encaixei um no outro. Muito simples, né? Vamos já colocar um outro de 50 aqui também, para dar continuidade na parede. E vamos fazer a parede só até aqui. Agora você vai ver como fica a amarração. Eu vou pegar um outro bloco de 39, passar a cola, sempre devo passar a cola aqui e a cola aqui. Encaixo, encaixe macho fêmea, encaixei e pronto. Nós temos o começo da nossa primeira amarração. Pego um outro bloco de 50 e coloco ele aqui nessa parede. Passo a cola, encaixe macho fêmea, olha só, como nós já temos aqui a primeira amarração da nossa parede. E aqui no canto, nós já temos a formação da nossa primeira coluna. Venho para dar continuidade com mais um bloco de 50, encaixe macho fêmea, passei a cola, simplesmente escorreguei o bloco aqui e pronto, está encaixado. Para continuar com a amarração, mais um bloco de 39, colocado aqui. No encaixe, macho fêmea, passada a cola, pronto. Olha só a amarração, como ela vai se formando na parede de uma forma super natural. Continuando a parede, mais um bloco de 50, passo a cola, tá papai, encaixou o macho e fêmea, empurrou, pronto. E assim, sucessivamente, eu vou simplesmente colocando os blocos um em cima do outro, com as colas, deixando-os sempre bem amarradinhos, lisos, perfeitos olha só essa parede, como ela já está praticamente pronta isso não levou nem 5 minutos e tem quase 1 um metro de altura e para isso eu vou usar a trena vamos ver quanto tem essa parede que eu usei nem 5 minutos para fazer olha só 81 centímetros em menos de 5 minutos é muita coisa, muito rápido, muito eficiente e muito eficaz pessoal, olha só o que eu quero mostrar para vocês esses invólucros, eles se encaixam perfeitamente um no outro. E para provar isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o guarda-chuva lá dentro do invólucro. Hã? Tá vendo? Olha só. Aqui, nesses buracos, nesses que é chamado de invólucro, é colocado o gesso líquido hidrofugado que vai formar as colunas da sua casa. Bom, pessoal... Tá vendo como o negócio é super simples, rápido, econômico, eficiente eficaz? O que você quer melhor do que isso para construir a sua casa? Vamos fazer um teste de resistência só para tirar a sua dúvida, que eu sei que deve estar tá aí uma pulguinha atrás da orelha? Para isso, eu tenho um martelo. Tá aqui o martelo, tá aqui o bloco e ó. Eu acho que isso daqui já é suficiente para provar que o bloco de gesso Monster Block Evolution é muito resistente. Pessoal, essa parede pelo lado de dentro, tá vendo como fica? Olha só, até o gato gostou, Hein, É feliz. Você gostou da parede? Fala sério. Legal, né? Dá para você brincar, né? Olha só o sistema de amarração. Como é bem legal. E aí é só passar o gesso riso por cima e pronto, sua parede está feita, sua casa está feita. Uma casa de 100 metros quadrados é possível fazer em 9 dias.